Vai chegando dezembro e a gente começa a pensar no final do ano. Claro, pinto uma ansiedade, são muitos compromissos, mas a comida, as pessoas que vêm, agora nós já podemos de alguma forma, na é verdade, fazer isso, vêm nos visitar. Sempre a gente quer elaborar um bom cardápio, mas temos preocupações. Alguém não quer engordar, alguém tem tendência para obesidade, outros têm problemas de colesterol. Então, para sanarmos essas dúvidas todas, nós viemos conversar com a doutora Daniela Fabretti, endocrinologista londinense. Tudo bem, doutora? Tudo bem, doutora. Tudo. Então, nós vamos perguntar para a doutora assim, doutora, pode ser, assim, o período é curto, uns 30 dias, 40 dias, a gente pode extravasar ou deve tomar alguns cuidados nessa época? O que que você nos diz? Essa época é bem complicada, né? Porque em dezembro, a gente sim. tem várias compraternizações, amigos uh -huh. secretos, festa da firma, e Natal, Réveillon. Uh -huh. E eu falo que a palavra-chave é moderação. Nada, é, nada pode ser proibido. Eu não gosto muito da palavra proibição. Sim, sim. Mas eu acho que a gente tem que saber fazer as escolhas saudáveis pra gente não sair fora da linha, sabe? Uh -huh. Então, uma das dicas que eu deixo é, é em relação a começar a refeição sempre pela salada. Uh -huh. Fazer um bom um prato com várias verduras, vários legumes. Isso vai amenizando, vai controlando a, vontade, a saciedade, Isso. vai saciando. Isso, acrescentar semente de abóbora, uh -huh. é, de girassol, gergelim, que a gente sabe que essas sementes também dão mais saciedade, uh -huh. assaladas com as leguminosas, com grão Sim. de bico também, uh -huh. porque quando você chegar no prato principal, você já deu aquela forradinha no estômago, uh -huh. você vai conseguir controlar um pouquinho mais. Uh -huh. Entendo. Então a Assim, ó, é, uma pessoa saudável, nós não ainda estamos falando de gente que possa ter um problema com obesidade, engordar um pouquinho, ou colesterol alto, ou algum outro problema que requeira uma atenção maior, mas para uma pessoa comum, saudável, é, quando você diz assim não extrapolar, esse, é cada um dentro da sua medida? É, cada um dentro da e sua medida. E comer de tudo você né? recomenda? É, eu acho que a gente pode fazer escolhas por uh -huh. exemplo, você escolher um carboidrato para pôr no prato Sim. ou o arroz, ou a farofa ou a massa, ou Sim. o cuscuz ou a batata ou no máximo misturar dois, mas quantidade menor uh -huh. é, tentar dar opções também em proteínas mais leves, como um peixe Sim. uma então carne branca uh -huh. que também são mais leves uh -huh. é, se tiver algumas ou várias opções das uh -huh. sobremesas, uh -huh. tentar optar por uma. Né? E aproveitar que nessa época do ano a gente está no verão, é usar e abusar das frutas, né? Como sim, sobremesa sim, ou sorvetes sim. de fruta, sim. opções que são mais saudáveis e que não vão te tirar daquele convívio social. Entendo. Não é fácil, gente. Eu entendo teoricamente, mas não é fácil. Diz assim, e para quem tem um problema de um problema de saúde, ou tem um colesterol alto, ou tem um nível de obesidade que já preocupa, é, dá para se sociabilizar, enfim, é, dá, né? Mas é difícil. O que, que, que você orienta? Eu falo que o, que o final do ano, ele é a resposta do ano inteiro, né? Então não adianta a gente querer chegar nessa época de Natal sim, sim. e aí a, a pessoa não cuidou por uh -huh. 11 meses, chega dezembro e, não, e querer cuidar. Então eu acho sim. que nesses momentos de, de convívio social é importante que a gente esteja junto e com uh -huh. alimentação, mas que toda a família faça uma opção é, se o pai é diabético, poxa, vamos ah, então caprichar importante, nos importante. doces que são mais saudáveis para ele não se sentir excluído. Sim. Se a mãe tem o um colesterol alto, vamos pôr um freio ali nas gorduras, nas frituras, sim. vamos tentar deixar uma refeição mais saudável para todo mundo poder fazer parte. Claro. É muito chato, né, a eu pessoa acho. chegar e falar, eu ah, nossa, eu não posso comer o um pedaço do pudim da tia Ana né, do Natal. Então <risos> ah, eu acho que assim a gente tem que cuidar o ano inteiro. Ah. Para nesses momentos especiais a gente poder fazer parte ali da mesa de social. Lógico que sem abuso, né? É um pedaço do, do pudim. Sei, sei. Sem comer o pudim sem inteiro, comer o gente. Pudim Essa inteiro. é verdade, verdade. Essa é a verdade. Mas de qualquer maneira, quer dizer, quem organiza pode perfeitamente. Ela conhece o perfil dos convidados, Sim. do grupo que está se reunindo e pode pensar nesses detalhes, não é? Sim, é, é o pensar em família, né? Claro. Pensar não cuidado. Porque é uma época pra isso, pra reunir, pra conversar fraternização, para ser agradável, não é? E também para comer aquelas coisinhas que a gente não come o ano inteiro, né? Eu pois acho que é. isso é pois muito é. especial, por isso que a gente tem que saber Aham. aonde pesar. É, quem gosta muito de doce, Aham. então vamos pôr um pé no treino carboidrato, Aham. vamos sim, comer uma sim. boa salada antes com uma carne, com a proteína. Aham. Quem gosta mais da massa, Faça um bom prato de salada antes pra dar aquela forrada, ficar mais saciado e comer a massa e vamos evitar a sobremesa. A gente vai fazer umas escolinhas pra tentar... Entendi. Pra fazer uma coisa é equilibrada, equilibrada, né? Uma coisa equilibrada que não faça mal. E também, talvez, para não sair correndo no dia... 3 de janeiro pensando numa dieta. Essas gente, dietas são sim. desastrosas, não são? É A gente vê muita gente que faz esse movimento de compensação, sim, né? Sim. Enfia o pé na jaca, come tudo, aí depois uh -huh. quer fazer jejum, quer parar de comer, quer sair fazendo corrida, Nossa. quer tentar compensar. Quer entrar na academia, né? quer, entra... quer não sei o que. Projetos de final de ano, né? É, esse, isso não pode sim. estar no nosso projeto de 2022, né? Não, o projeto Tem que ser um projeto de saúde, né? Claro. Claro, sem dúvida. Me diz uma coisa, se você fosse dar um recado agora para todo mundo, um público eclético, uma dica assim, ó, em termos é, de alimentação, mil, 2022 está aí, nós estamos mais animados, a pandemia ainda existe, mas ela tá, nós estamos conseguindo já reunir um grupo maior de pessoas e tal, isso é muito legal. O que que você diria? Como que eu me planejaria para 2022 em termos de alimentação, Por exemplo, uma pessoa que tem uma tendênciazinha, não sou eu não, hein, para engordar e tal. Acho que uma meta importante que uhum. todo mundo deveria colocar na sua agendinha de planos Sim. é a atividade física. O exercício físico ele é o divisor de águas na né, evolução de doenças crônicas, evolução Sim. de hipertensão, de diabetes. Sim. E tentar manter uma alimentação mais limpa possível, evitar industrializado, evitar tudo que tem corante, conservante, uma alimentação limpa. Uhum. E atividade física sempre. E atividade física sempre. Gente, caminhar, fazer exercício, mesmo porque também dá para se confraternizar com tudo isso, né? A gente com anda certeza. por aí, vai num do, do, no zerão, zerinho, onde cada um quiser. É verdade que dá para fazer muita coisa e para quem gosta de academia, aquela coisa repetitiva, mas que muitos gostam, legal. Que faça isso. Tá Sim, bem? O importante é fazer. O importante é fazer alguma coisa. Então, ó, vamos estabelecer aqui 2022, vamos ter ou tentar ter uma vida mais saudável, com mais exercício e muito, muito feliz. Muito então, obrigada pela entrevista, doutora, Obrigado. pelas Obrigado. orientações, pelas dicas e, ó, gente, fica uma dica final vídeo revista bem estar está à sua disposição se inscreva lá no nosso canal participe com a gente tá bom até a próxima entrevista muito obrigada